Olá! Nesse vídeo, irei ensinar a como responder o desafio. Clique no segundo link para acessar o desafio. Irá abrir essa página. Leia as orientações para desenvolver a atividade. O desafio deve ser postado por apenas um membro do grupo. Fique atento à data de entrega. No canto inferior, clique em Enviar ou Editar. Aqui você poderá digitar diretamente, ou enviar um arquivo clicando nesse ícone. Tem duas formas para enviar um arquivo. Primeiro, clique nesse ícone para adicionar. Escolher arquivo. Selecione um arquivo. Enviar este arquivo. Segundo, pode simplesmente arrastar e soltar um arquivo aqui. Clique em enviar ou salvar mudanças. Pronto, seu arquivo foi enviado. Até a data de entrega, pode fazer alterações clicando em editar ou remover o seu envio. Poderá acompanhar o status de envio e da avaliação aqui. É isso pessoal, obrigada.